E aqui a malta do estamos já para mais um vídeo e como o título indica uh, é a venda do nosso .gt Pois é o carro está aqui tapadinho, guardado bateria desligada aqui no bunca está aqui bem conservado já há bastantes dias porque o novo dono assim o desejou comprou o carro o carro vai para a França mas ele disse melhor guarda o carro fica aí contigo até a gente arranjar transporte transporte esse que foi arranjado hoje mais uma vez vai ser o nosso amigo Mika. Uh, se vocês se lembram do reboque do saxo, o homem que levou o saco foi o Mika. O Mika não tinha pá, a possibilidade de levar o carro. Ainda disse ao novo dono umas vezes que não dava, que não tinha aquela volta, mas então eles decidiram. O Mika leva o carro até ao Luxemburgo e depois o novo dono, que mora em França, arranca de lá com outro reboque e pega o carro e leva para a sua casa, onde vai ficar o nosso ponto GT. Olha Gabriel tão lindo! O nosso .gt guardado na garagem de um colecionador que resolveu juntar esta bomba à sua coleção. E à semelhança do sacos este carro também foi pago na totalidade. Mais uma vez, obrigado aos meus seguidores, obrigado à malta que confia em mim. O rapaz mandou o dinheiro na totalidade, confiou que eu não ia andar com o carro, mandei-lhe fotos dos quilómetros, filmei tudo o que conseguia acerca do carro e epá, ele teve confiança suficiente em mim para me deixar ficar aqui o carro, pagar o carro todo sem sequer o ver, mas como eu disse acompanhou todo o conteúdo e sabe o que está aqui eu ontem só lhe dei aqui uma lavadela está toda a brilhar, mas agora vou pô lá fora para vocês verem melhor e dar uma última despedida aqui do nosso ponte GT e já está aqui fora a máquina e a trabalhar já saiu ali do seu bunker está aqui o GTzão este trabalhar meu Puntos GTzão este trabalhar mesmo bruto top vou aqui uma última passagem sobre o carro que está ele impecávelzinho, bancos atrás à frente todo impecávelzinho. vou abrir aqui a mala para vos mostrar o que é que segue com o carro já mandei isto tudo previamente para o novo dono mas vou vos mostrar vai seguir o GT28 vai seguir as molas de origem um triângulo, um que eu nunca montei uma panela do meio original o catalisador original e um intercooler se o homem quiser meter lambra <risos> tá aqui tudo prontinho a montar aqui aqui daqui a minha do gás Aqui temos o nosso GT, o nosso controlador de pressão do turbo aqui eletrónico a ah, malandro abrir só aqui o capô para vermos uma última vez aqui o nosso motorzão road legal com 190 cavalos praticamente eu agora vou mais um toquezinho 180 190 são garantidos sempre sem chatice como eu já fiz também previamente não há tec não há toc-tocs tiramos a vareta não há fumes não há nada eu gosto das coisas certinhas certinhas certinhas vamos ouvir uma última vez o espirro aqui a Dampval acho que o Novo Dono não se importa <risos> Está aqui top o nosso gt E agora pessoal, é esperar pelo Mica para carregar o carro que vai a caminho de França. Não me canso de agradecer aos meus seguidores pela confiança. Mais uma vez, repito, o carro foi pago na totalidade, ficou o meu cargo e agora vai ser enviado. E o dono nem sequer ouviu. Não ouviu, isto é, acompanhou todos os vídeos, todo o restauro, etc. E pá, criou um .GT para colecionar e disse que este era o ideal e era mesmo que ele estava à procura. Vá! Vamos esperar pelo Mica e vamos carregar o GTzão. E ora bem, já chegou aqui a malta do Mica, estamos prontinhos para carregar? Foste tu que vieste de outra vez? Não, não, não, esse é o irmão dele. Ah ok, mas já estavas já, a, a conhecer a zona, pensava que tinhas sido. tu. É, Amigo, está a trabalhar, podes o levar. Vamos lá a ver. Olá, lá, se porta bem. Cuidado que isso tem muita a cavalo. Uh, deixa bem a bistão. <risos> Está aqui prontinho, a ser embalado. Vamos embora! Já lá mora! A caminho da França! Já vai segunda. Arranca a segunda. É que o, o dono já, já o apagou há, há muito tempo e ainda ainda ele aqui está. Ainda ele aqui está. Tá com boa aspecto, não está? Está ah, com muito bom aspecto. Primeiro ponto que vais assim. Ainda por cima a Normalmente eu estou descafiado, não é? Não, este está todo direitinho. Este está todo arranjadinho. Este não tem nada a que enganar, e já está carregado aqui para os nossos amigos da Mica Mica Transportes, é o segundo carro que vocês me levam Esperamos que não seja só o segundo ah, não, não venho muitos, olha vou, vou filmar aqui para, para a malta os números de telefone Em vez de me chatearem a mim chateiam eles, eles é que levam os carros, não sou eu Está feito, olha amigo mais um uma abraço, vez, brigadinho. obrigadão. Até, ao próximo Até, Até às 5, vamos ver, vamos ver Bom, qual vai, é o próximo. Surpresa, vamos lá embora. Um Olha, obrigadão, amigos. Muito obrigado. E pronto, pessoal, já está. Matrículas fora. Uh, Fico sempre uma beca assim, meio, meio motivo porque a gente faz os, os carros, uh, restaura, aplica-se neles e depois custa sempre ir embora. E agora perguntam vocês como perguntaram no saco. Então se custa ir embora, Por que é que me mandas embora? Porque, malta, vocês viram que eu comprei um Delsol viram que não correu bem, por subilha, mas não correu bem um, e tem que ser feito, e tem que ser assim, pá, para pesarem uns tem que ser outros, imagina agora ainda ter aqui o saxo, ainda ter aqui o ponto cinzento, ainda ter aqui o ponto azul, não dá não dá só para, não dá só para comprar, em termos de comprá-los muito menos para aguentar 15 carros, 20 carros em seguros, selos, inspeções é pá, é muito dinheiro, é muito dinheiro, então este ponto, se vocês acompanharam, comprámos-o todo marado, o Gil até gozou bastante. Documentámos tudo, tudo, pecinha por pecinha, restauro, restauro, todas as partes que a gente foi à oficina, a afinar, no banco, na veicomera, reconstruir a cabeça, reconstruir o bloco. Epá, filmámos tudo, documentámos tudo e o carro está espetacular, a ar-condicionado a funcionar. Está road legal, 185 cv, temos mais um cheirinho turbo, ele chega ali aos 200. Se andarmos soft 160 170, não se passa nada e é um carro sempre muito forte. Epá, e o conteúdo estava basicamente feito podia, podia ter puxado uh, mais pelo conteúdo nomeadamente trocar o turbo trocar o intercooler malta turbos uh, tenho aqui intercoolers também não, não me falta aqui tenho aqui o material todo aliás algum do material eu mandei para o rapaz se quiser montar, montar mandei-lhe um, um turbo ali quando eu filmo também tenho uma porrada de turbos uh, turbos e intercoolers não me falta aqui mas surgiu uma oportunidade do, do Del Sol eu agarrei fiquei assim um bocado teso ainda aconteceu aquele azar, Epá, então agora como o conteúdo já estava feito, decidi, olha hoje eu já tive a vida dele, aproveito esses euros para aplicar no Del Sol, para aplicar no Corsa, porque o Corsa ainda não acabou, na data deste vídeo ainda não está finalizado e assim sucessivamente, vai ter que ser assim. Agora temos aqui um espaço vazio, como eu estava a dizer, vamos aplicar no GSI, vamos aplicar no Del Sol, mas temos um espaço vazio, se tiver para aí um carro para recuperar, manda -me mensagem. Carros de época, desportivos, vamos buscá-los onde eles estiverem e vamos começar a restaurá-los. E para finalizar sim, eu adorava conseguir-me afirmar neste conteúdo, neste tipo de de negócio que era comprar carros abandonados, assim, lendas, esquecidas, recuperá-los e vendê-los, dar-lhes uma nova oportunidade, dar-lhes uma nova vida, um novo dono, um dono que o trato bem, que o bem, não era como eu tenho achado estes carros. Portanto o meu GTI cinzento já estava um bocado esquecido, o meu ponto GT cinzento estava todo marado, o meu Corsa estava super esquecido, este ponto GT estava todo afanado e eu acho que estes carros merecem uma segunda oportunidade e eu gostava de me conseguir afirmar neste conteúdo. Comprar estragados, recuperar, documentar tudo e depois seguirem para novos donos que esses sim vão lhes dar uma estima e uma nova vida. Mas pronto, está feito conteúdo do ponto GT encerrado. Vamos partir para outra. Sigam, sigam ao máximo os meus vídeos porque é uma maneira que eu consigo estar sempre a comprar carros e a ter conteúdos novos. Vai, fiquem bem. Um grande abraço e temos o espaço vazio para dar um grande gás. final. Espera aí, espera. não tem foda-se. Ah, foda Até nisto é um ponto.